Finalmente temos, no Brasil, o volume único, ilustrado por Alan Lee. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente falar desse mega tijolão, já sabe o protocolo. Dá o like, se inscreve no canal, clica aqui no se inscrever. 40% das pessoas que assistem o TT não são inscritas, não tem cabimento. Faz aquele login seu aí no Gmail, no YouTube, e clica aqui no Se Inscrever. Do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Aproveita, deixa aquele ponto, aquele emoji, aquela sua letra T de tijolo, ou TT de tijolão, para a gente subir na relevância do YouTube. Lembrando que, se você quer ter acesso a conteúdo exclusivo além dos que a gente já tem aqui, seja membro do TT, faça parte da membership do TT e tenha acesso a muita coisa legal semanalmente. Vocês pediram, pediram, pediram, e uma hora o volume único ia chegar, mas ninguém esperava que fosse em dobradinha. Vocês já conferiram a minha resenha do volume único versão brochura, que é esse daqui que tá bonitão também. E agora a gente fala do Primo Rico, o um volume com capa dura e ilustrado. Esta edição é exclusiva da Amazon Brasil, ou seja, você só compra no site da Amazon.com.br. E se puder usar o link do TT, melhor ainda, porque você ajuda o canal sem custo adicional. O link para ajudar o TT e comprar essa belezura está aqui embaixo. A primeira edição deste livro é de 1991, ou seja, o The Lord of the Rings, em volume único com 50 ilustrações do renomado e premiado artista Alan Lee. Em 1992, a mesma obra tinha um selo no verso, em comemoração ao centenário do nascimento de Tolkien. Esse mesmo selo é aquele que encontramos no The Tolkien Family Album, que a gente já tem a resenha aqui no TT também. A obra vinha em capa dura, porém com uma dust jacket e não com a impressão direto na capa. A ilustração era o Portão Negro de Mordor, o Moranon. Depois disto, tivemos algumas variações dessa edição, até que em 2014 tivemos o lançamento da versão comemorativa de 60 anos do Senhor dos Anéis. Essa versão é considerada por muitos como a melhor edição em todos os aspectos. Primeiramente pelo texto, porque eles pegaram a edição de 50 anos e corrigiram ela. Em segundo, pelos materiais, porque foi usada uma capa dura impressa, o que é bem raro, porque em geral os britânicos usam dust Jacket. O papel do miolo é muito bom e a slipcase é plástica, transparente. Eu não tenho esta edição ainda, porque a gente nunca sabe, mas, quando possível, arrumaremos uma para resenhar aqui para vocês. A pré-venda da versão brasileira começou em novembro e agora, mais ou menos pertinho do Natal, dia 24 de dezembro de 2021, ela realmente começou a ser entregue na casa do pessoal. O pessoal tava falando, ''Poxa, mas vai demorar mais de 30 dias para chegar?'' E eu respondia, ''Bom, o livro demorou 30 anos para chegar aqui, de 91 a 2021. Eu acho que 30 dias é até pouco. Ou 30 anos que foi super rápido, não é não?'' Agora que a gente já sabe o histórico, bora ver essa belezura. Vou ficar aqui na tela para mostrar para vocês direto, tá bom? Então ela vem com uma sleep case de acetato rígido. O que, que é isso? É um tipo de plástico bem estruturado. Né? Assim como na versão britânica, ele não é totalmente transparente ou cristal, para usar o termo correto. Ele é levemente leitoso, mas ainda assim você vê aqui atrás. Ele tem uma meia-lua para que você possa retirar o livro. Isso eu achei bem bacana. Então facilita para que você tire né, esse recortezinho aqui. E ela é bem reforçada. Sério, pessoal, ela tem aqui ó. Vocês estão vendo aqui, tipo umas bolinhas, ó, que a junção de uma placa com a outra é bem reforçada. Então tá, tá massa isso aqui. Na Sleepcase nós temos as informações do nome do autor, nome do livro e ilustrado por Alan Lee, tanto na frente quanto na lombada, também com o símbolo da editora, com o monograma, quanto no verso. Tá? Então isso aqui é padrão. O legal disso é que ela é uma Sobreposição, porque quando você tira a slipcase, a capa tá limpinha, ela não tem intervenções. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Olha que massa, ó. Você puxou na meia lua aqui, ó. Tcharam. Como eu disse, olha como é bem forte, ó. Ele tem uns, uns apliques aqui, ó. Um acetato duro mesmo. Firme pra caramba, meu. Ó, que, que legal. Tem até um cheirinho de coisa nova. Adoro cheirinho de coisa nova. Então, meu. Lance bacana, Ó, como eu falei, ela não é transparente por inteiro, o cristal, né? Ela é levemente leitosa, mas é um material muito bom, muito forte, super legal. Então, quando a gente vê aqui, agora a imagem está completamente sem intervenções, né? Só que ainda já tem o creme de la creme, a gente percebe que o material da capa é um soft touch. Se vocês lembram, é aquele toque aveludado que a gente tem. Em Senhor Boa Ventura, Cartas do Papai Noel, é, Ferreiro do Bosque Maior, Messes Giles da Aldeia, todos aqueles livros que têm um toque mais aveludado, mais acetinado. Então, é muito gostoso esse soft touch. É a primeira vez no mundo que temos esta ilustração como capa e é a primeira vez que nós temos uma capa do volume único em formato inteiriço. assim, ó. Porque aqui a gente tem Minas Tirith, né? E aí conforme você vai virando aqui ó a gente vê as asas do nasgo aqui as ruínas de Minas morgo o nasgo em cima e para cá a gente tá indo é, para toca da laracna que não aparece aqui na versão da capa mas a gente vê aqui ó tentar abrir para vocês a lombada a capa e a contracapa Olha que bonitão que fica muito chique né a gente vê Minas Tirith, o Nazgul voando de Minas Morgul, e no, extremo, no outro extremo teria a Toca da Laracna, né, que a gente vai ver na ilustração por inteira que está dentro do livro no miolo. O livro tem dois fitilhos. Também é a primeira vez que eu, que eu saiba que existe um livro de Tolkien que tem dois fitilhos aqui, ó. Um é azul escuro, que é para você ler a narrativa, e o outro é chumbo para você deixar no índice remissivo. Se você quiser ver qualquer outra coisa, né, então você pode ficar indo e voltando. A lombada é costurada, uma mega lombada, uma lombada ignorante aqui. Ó. Dá para ver que eu, a minha mão está inteirinha para segurar o livro, mas é muito legal, porque a gente sentia falta disso nos Contos Inacabados, né? por exemplo. Né? Então, Aqui a gente tem dois sentidos já para facilitar essa manuseia, essa experiência do livrão. né? Vamos ver por dentro agora. Quando a gente abre, a gente tem aqui os mapas na guarda, no mesmo esquema envelhecidos, com a letra em vermelho, é, a letra é a mesma tipografia do Tolkien, né? então é como se o Christopher Tolkien e o Tolkien tivessem escrito, traduzido para o português, seria exatamente isso, porque as, as tipografias foram copiadas e coladas para fazer parecer que foi a letra deles. Então a gente tem aqui, logo na abertura, a Terra-média. E ao fundo nós temos o Close, que é o Close que a gente usa mais no Retorno do Rei, né? de Rohan, Gondor e Mordor. Só tem estes dois mapas nas guardas. No, no meio da narrativa, a gente tem o mapa do condado, obviamente. O papel é pólen, 70 gramas, tá? A gente não tem um colofão aqui no fundo indicando. Tá? Colofão normalmente é quando você tem aquele rodapé aqui na última página, indicando. Mas eu entrei em contato com a editora e eles falaram que é pólen 70, que é basicamente o mesmo papel que todos do Legendário estão tendo. Para vocês terem uma média de tamanho dele, né? para entender como ele é grandão, eu peguei A Natureza da Terra Média, que é o maior livro que a gente tem do Legendário, né? de espessura, de tamanho. A altura é a mesma, mas ó, para vocês verem a diferença, ele tem uma diferença de altura. Então ele é bem mais alto que a natureza da Terra média. Olha aqui, ó. Tá aqui uns dois dedos de altura. A lombada é o dobro. E ainda aqui na frente, ó, tem mais dois dedos também. Então ele tem dois dedos para cima e dois dedos para os lados, tá? Então ele é bem maior que o restante do legendário. Na verdade, eu acho que a lombada combina mais com o volume brochura, né? Vou mostrar aqui para vocês, tirar aqui. Então quem já tem o brochurão, ó, ele é basicamente do mesmo tamanho, só que a capa dura ela tem um, um up, né? Então a capa dura fica um pouquinho mais alta, meio centímetro mais alto. Mais ou menos, não, um centímetro. Dá uma diferença mais alta. Dá meio centímetro embaixo, meio em cima. Tá? O mesmo acontece na lateral. Mas é bem semelhante de tamanho, tá, gente? Os dois são, ó. Dá para fazer um alteres nervoso aqui. Então, já que a gente já viu a folha de guarda com o mapa, vamos abrir. Quando a gente abre, a primeira coisa que a gente tem aqui é uma imagem dobrada em duas vezes, né? Porque ela é formada em três pedaços. É a ilustração da capa, porém interi, só só Aqui, ó. Aqui dá para ver a toca da laráquina, porque a imagem está interiça. Então é a capa inteiriça Essa é a primeira imagem, das 50. Então ela é uma imagem em três pedaços, com duas dobras também. Todas as folhas, tanto do texto quanto das ilustrações, são no papel pólen, não tem distinção. Tá? Todo o miolo do livro ele é igualzinho do, do volume único que a gente conhece, do box preto, não muda nada. Então o mesmo conteúdo que a gente tem, só que aqui ele tem todos os ups que a gente tem no box preto, né? Que o volume e brochura não tem. Por exemplo, a escrita do anel está em vermelho, ó. Então a escrita do anel até calhou aqui de sair com uma imagem, ó, que legal. Então tem uma imagem do Gandalf com o Frodo aqui e a escrita do anel a gente percebe que está em vermelho. Então está bem bonitão, ficou muito chique impresso aqui no, no amarelado. É, o, o livro em si ele tem todo um jeitão meio ancião mesmo, por estar nesse, nesse papelzão aqui assim. tá bem massa. Além da escrita do Anel, sei que o pessoal vai perguntar, então vamos lá ao livro de Mazarbo. Sim, o livro de Mazarbo também está aqui e em cores. tá bonitão as três páginas do livro de Mazarbo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. aqui Então a gente tem a primeira página do livro de Mazarbo, colorida. A segunda, cada uma numa página pulando, e a terceira. Que na minha opinião é a mais legal porque mistura é, Kirf, né, as runas com Tengwar. Também no finalzinho mostra aqui como teve que escrever com pressa. Então a gente tem escrito do anel em vermelho, todas as imagens, é, as 50 imagens, o livro de Mazarbul. tá chique pra caramba. Tamanho da fonte super confortável. Assim, vocês vão gostar. É uma ótima experiência para leitura. Aqui, ó, mais uma aqui da Galadriel, o Frodo olhando pelo espelho de Galadriel e o Sam ali do lado. Obviamente vem os apêndices, porque os apêndices fazem parte do livro. Né? Então, ao final do Retorno do Rei, a gente tem todos os apêndices. Temos também o índice remissivo, novamente. Ou seja, tudo que tem no box preto e no brochura tem aqui. Né? Então, assim, um livro de estudo, né, gente? Tradução das runas, das Tengwar, tá sensacional. Então, todo o conteúdo que a gente tem no box preto, o famoso box preto, que é a versão mais completona que tem, tem aqui. A única coisa é que ele vai estar tá com uma, uma letra um pouco menor, mais comprimida, né? Mas você tem aqui os três livros: A Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei, o Desapêndices. Todos os extras que são tradução das runas, tradução das tenguas, os poemas bilíngues ao final e a explicação do mestre Ronald Kirmes, como que ele traduziu, por que que ele fez aquele tipo de métrica, o índice remissivo, dois fitilhos, um para marcar a narrativa, outro para marcar o índice remissivo, apêndices, o que você quiser para fazer o estudo indo e voltando, livro de Maserboom com as três páginas, as três páginas coloridas, escrita do anel em vermelho. Todas as 50 ilustrações no papel, pólen, 70 no mesmo papel, que é narrativa. Ah, César, mas você mostrou poucas imagens. Você mostrou a da Galadriel, do Gandalf e aquela primeirona. É que aqui o TT pega pesado. Eu fiz um clipe para vocês com as 50 imagens em série e em ordem de aparição no livro. Então, solta o playback. E aí, curtiram o super clipe? É, pessoal, apesar de três décadas de atraso, a versão brasileira está sensacional, como sempre. Temos todas as 50 ilustrações, acabamento de luxo, uma boa lombada, conteúdos extras no texto, dois fitilhos, soft touch na capa, essa capa de acetato. Está muito legal. Muita gente me perguntou, no brochura, se a lombada ficava marcada. Olha, a tendência dos livros grandes, com essas lombadas grandonas, é que fique marcado mesmo. Mas o meu, da WMF, que tinha uma qualidade abaixo desse daqui... Olha, o meu livro tem 20 anos. Eu comprei ele em 2002. Olha, não tem uma marca na lombada. Ele descascou aqui um pouquinho a laminação fosca, mas, ó, um livro de 20 anos, que eu li pra caramba várias vezes. Agora, também, era uma produção diferente, ó, 180 graus, ela abre aqui. Só que eu não ficava segurando ela o tempo inteiro assim, é um livro que eu segurava mais na inclinação aqui, ó. Tá? Então é um livro para ali em casa. Então imagina o seguinte, se esse daqui, que era uma brochura, tinha uma laminação, tal. o é, meu, tem 20 anos e tá bom assim? Poxa. Acho que é só cuidar direitinho desse daqui que ele fica ainda mais, né? Ou seja, ele tem uma lombada costurada, né, ó, gente, ó. É para aguentar. Vira bem. Para. Não é aquele livro Armadilha de Urso, né? que você coloca o braço e ele... PÁ! Né, fecha. Aliás, toma cuidado que isso aqui pode ficar a arma na, na mão de gente nervosa. É, tem que avisar, né? Vai ter tem gente meio violenta na casa. Se você quiser saber mais sobre o Alan Lee, nós temos uma playlist dedicada ao artista, e dentro dessa playlist ainda tem um vídeo biográfico, onde o Felipe Cruz conta toda a história do Alan Lee e sua trajetória dentro do meio Tolkieniano. Relembrando que esses livros são livros para manuseio caseiro, não é bom para você ficar carregando por aí. Tá? Então é um livro para você ler em casa, tranquilão, porque ele é grande, ele é pesado. né? Então assim, é para colecionar ou para ler em casa na mãe Esta é a sexta versão de O Senhor dos Anéis disponível no mercado brasileiro. Você pode conferir todas elas em vídeos dedicados, ou seja, cada edição teve uma resenha detalhada aqui no TT. Temos o box preto, capa dura, que é a minha edição preferida. Temos a versão Nerd store que é o mesmo conteúdo do box preto, mas com capas de tecido né e sobre capas francesas. Atualmente ela está esgotada e sem previsão para eventual retorno, mas vai que um dia volta. Temos o box pocket luxo com o Hobbit, do Submarino, capinha de couro flexível, couro sintético, lindo as versões Pocket Brochura, da Americanas Express, onde tem a trilogia do Senhor dos Anéis e também o Hobbit. Temos o volume Único, Brochura, da livraria Leitura. E agora o volume Único, ilustrado pelo Alan Lee, que é a exclusividade da Amazon Brasil. Cada uma dessas versões vai funcionar melhor para determinados tipos de leitores, mas o legal é que agora todos podem ser atendidos. Agora você tem que saber qual é o seu perfil e escolher a edição que vai se adequar melhor ao seu dia-a-dia. Dia. Lembrando que se você for comprar esse livro aqui ou qualquer outro que esteja na Amazon Submarino, usa a nossa, os nossos links aqui, a nossa home do Submarino ou os links do TT da Amazon, que ajuda demais o no nosso trampo, e você vai fazer isso sem pagar nadinha extra. E você, curtiu o livrão? Deixa o um comentário aqui para a gente subir na relevância do YouTube. Você sabe que pode ajudar o canal de diversas maneiras. A primeira é comentando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, clicando no sininho para ativar as notificações. Você também pode fazer PicPay, pode fazer Pix com o banco da sua preferência, comprar nos nossos, nos nossos links da Amazon, na nossa home de Submarino, assinar a Amazon Prime. Pode ser membro, que é a coisa mais legal, porque você vai ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda ajuda demais o Token Talk a continuar crescendo. Lembrando que a gente tem um vídeo onde eu explico cada uma das maneiras de você ajudar o TT, com ou sem valores. É, pessoal, meu primeiro TT de 2022 já foi nervosão, hein? Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië.